São duas datas tenebrosas para a história do Brasil. Dia 22 de abril de 2020, quando se realiza no Palácio do Planalto uma reunião coordenada pelo presidente da República com todos os seus ministros. Ou seja, a reunião da mais alta cúpula do Executivo brasileiro. Em que mais parece uma reunião de boteco, de um bar, onde o presidente fala o que bem entende, ministros dizem o que bem entendem, só que essa reunião foi gravada e o presidente não queria que ela fosse exposta para conhecimento de toda a população, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal, em especial do decano, o ministro Celso de Mello, esse material foi disponibilizado para ser conhecido por todos os brasileiros. E ali, no dia 22 de maio, portanto a segunda data fatídica e tenebrosa para a história do Brasil, essa reunião ficou disponibilizada para conhecimento geral. Nessa reunião, o ministro da Educação diz com todas as letras que tem que mandar prender aqueles bandidos que estão no Supremo Tribunal Federal. Numa agressão de um poder a outro poder, que deve dar, com todas as consequências, e consequentemente, a cassação desse ministro que é um homem que não tem preparo para ser ministro da Educação, ele nunca teve vínculo direto com a educação pública que ele deveria, na verdade, preservar e lutar para que fosse tratada com respeito e consideração. Mas, mais do que isso, o ministro do Meio Ambiente, o Teles, que foi secretário do Estado de São Paulo e foi condenado no Estado de São Paulo por desrespeito à legislação ambiental. O que ele diz? agora que nós estamos vivendo numa situação de pandemia, em que, seguramente, a imprensa está nos dando um certo refresco, né? está nos deixando mais livres, nós poderemos perfeitamente adotar todas as providências que são necessárias para romper com essa legislação, que é uma legislação ambiental que dificulta os processos que permitiriam a devastação da floresta amazônica, da mata atlântica, do cerrado brasileiro. Portanto, um ministro que quer fazer embaciadas, como ele mesmo argumenta, as mudanças na legislação para poder beneficiar interesses privados e não o interesse do público, não o interesse do planeta Terra, que precisa ser preservado e cuidado com toda a atenção. Mais do que isso, o ministro das finanças, o homem que cuida da fazenda, o homem que cuida da economia brasileira, o Paulo Guedes, não deixa por menos. Ele diz claramente o seguinte, com relação aos servidores públicos, eu já coloquei uma bomba, ou já coloquei uma granada no bolso deles. Ou seja, vão ficar dois anos sem ter reajuste de salário. Ou seja, transforma os servidores públicos aqueles que têm o trabalho de preservar a instituição pública nos grandes inimigos. E ele diz que, com todas as letras, pus uma granada no bolso deles, ou seja, vai explodir. Tava na hora dos servidores públicos pegarem essa granada, tirar o seu pavio e devolver no, no, na mão dele, para ver se explode na mão desse sujeito que não tem a mínima qualificação para ser ministro da economia do Brasil. E mais, a ministra Damares, aquela figura arcaica, engraçada, mas é engraçada, mas é trágica. Aquela senhora diz que tem que mandar prender todos os governadores e prefeitos brasileiros que estejam preocupados com a preservação da vida em função da pandemia. Ora, isso não tem cabimento? É indispensável que o Brasil se rebele contra essas posturas adotadas por ministros em uma reunião oficial do Palácio do Planalto, coordenada pelo presidente da República, que fala as maiores barbaridades, a quantidade de palavrões que o presidente da República falou nessa reunião e que ficou demonstrado para todo mundo, porque essa reunião está circulando o mundo, não está ficando só no Brasil. O mundo inteiro está conhecendo o que é a parte interna desse governo federal. Como é que se comporta o ministro e como é que se comporta o presidente da República nas discussões dos temas tão importantes que dizem respeito à nossa nação. E neste momento de pandemia, em que todo mundo poderia esperar que uma reunião do Palácio do Planalto iria se preocupar em como é que nós vamos resolver o problema da fome neste momento. Como é que nós vamos resolver o problema dos pequenos empresários que não estão tendo condições de manter seus empregados e não estão condições de manter as possibilidades de sobrevivência dentro dos seus próprios lares? O que vai se fazer? Qual é a contribuição que vai se dar para aqueles que não têm trabalho e que precisam, nesse momento, de um apoio por parte do governo? Mas nada disso foi tratado. Porque não é isso que interessa para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está interessado em coisas que são as mais triviais para garantir a sua eleição e para garantir a interferência na Polícia Federal de tal maneira que não haja possibilidade de apuração das suas malandragens e dos seus filhos, que ele nem tem coragem de chamar de filhos. Ele chama o 1, o 2, o 3 e o 4, nem chama pelos nomes num atitude absolutamente de desrespeito àquilo que eles diz que defende a família brasileira. E é por isso, então, e a partir de tudo isso, que o ministro Celso de Mello tomou a iniciativa de encaminhar à Procuradoria da República um pedido para solicitar o celular do presidente da República e do seu filho. Para que, a partir daí, se faça uma apuração, se saiba o que está sendo tratado ali, e quais são os problemas que isso representa para todo o país? Aí sai o general, porque ele faz questão de ser chamado de general, o cara está no governo, mas ele faz questão de ser chamado de general, o general Heleno, e diz que isso é um absurdo, que isso não pode acontecer, e que ele vai tomar as providências que forem necessárias para impedir que isso ocorra, dizendo, inclusive, falando, inclusive, na possibilidade de um golpe. Mais um golpe, o alto golpe. O golpe dos militares dentro de um governo que está sendo administrado por militares, que está mostrando que não tem competência para governar o Brasil. E aí, o que que acontece? Esse senhor acha que ele pode tudo. Contra a presidenta Dilma, eles fizeram lá uma, uma, uma gravação e usaram essa gravação para acabar com a possibilidade do presidente uh, do, Lula, do Lula ser candidato a presidente da república então ali podia, mas agora não pode ter o, o telefone celular do presidente da república e é por isso que há necessidade sim de se ter em mãos os documentos que são necessários e o celular do presidente da república tem essa importância, imaginem esse documento feito pelo general Heleno foi chamado pelo governador do estado do Mato Grosso do Sul, Pedro táxi de um bilhete. Na verdade, ele fez um bilhete, ele não fez um documento oficial. Um bando de gente que não tem qualificação para governar o Brasil. O Brasil não pode se calar diante de tudo isso. Realmente, a República Brasileira está em chamas. Onde vai para o cotidiano da vida do brasileiro a estrutura e a organização do nosso país? O país precisa voltar a ser respeitado internacionalmente. Precisa ser visto como um país que é uma das maiores economias do mundo e que tem uma estrutura de governança completamente inadequada, ultrapassada, envelhecida, esgarçada, como é o governo Bolsonaro. Mas tudo isso depende de nós. Depende da população brasileira se rebelar contra essa realidade. E hoje nós já estamos vendo nos resultados das pesquisas, das pesquisas em relação ao governo Bolsonaro, que ele está caindo para menos de 20% de aprovação. E vai acontecer isso. Está derretendo. E é importante que a população brasileira se posicione com todas as letras, para nós recuperarmos a credibilidade do Brasil, para se fazer um ataque à pandemia de uma maneira que seja consistente, que tenha base. E de uma tal maneira que possamos vencer essa etapa e ter a possibilidade de recuperar a economia brasileira. O Brasil é um país maravilhoso, tem uma gente maravilhosa e trabalhadora, porque se a população brasileira não fosse trabalhadora, nós não seríamos uma das dez maiores economias do mundo. E é graças à população trabalhadora que isso é possível acontecer. Por isso, meus amigos, temos que continuar com a compreensão de que um projeto de transformação torna-se absolutamente indispensável e apoiar as lutas que se travam nesse âmbito. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela atenção.